Oh! Galera, eu sou o Thiago Furacão Eu sou a Thaís Pessoal, a gente começou um vlog aqui Estamos indo viajar para um lugar Vamos acampar, né, Thiago? Vamos acampar para gravar lá pro canal Thiago Furacão Se você já não é se você não é inscrito, já se inscreve lá e acompanha E vamos passar essa noite nesse local, né, Thiago? Não vou falar aqui pra vocês Mas o que, que você acha do local, Thiago? Cara, é muito assombrado, velho Já passou em reportagem na televisão, em... É... Vem é, é muito assombrado. Né? É um Mas... lugar muito famoso, né, Thiago? E hoje a gente vai lá, não é só para gravar, embora não. Hoje a gente vai passar a noite coisa. lá. Vamos acampar. E esse vlog aqui é para mostrar um pouquinho da nossa viagem aqui nesse canal. Então, se você não é inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, segue a gente lá no Instagram, porque se você não segue lá, você perdeu todas as fotos que a gente já postou de lá, né, Thiago? Todas as fotos, e, cara. 700 km, chegada, longe, de longe da onde é gente 700 km da caminhada é longa, cara. A levando barraca e a noite vai ser, vai ser top, então é isso. Pessoal, então não esquece, segue a gente no Instagram para vocês acompanhar os stories lá que a gente vai postar tudo, né, Tiago, de lá. Sei. E se inscreve no outro canal também, que lá é o canal de terror, Vai entrar no local de madrugada, velho. O negócio tá te vendo, cara. Então, vamos lá. Aqui, ó, pessoal Já estamos com fome Já estamos, o que? Umas duas horas aí na pista já ah, ter que ficar esperando aquela hora lá Você que... tá parada? Sim Vamos ver se a gente achou alguma coisa Gostosa pra comer Peguei um pão de queijo pra mim E aquele salgado que você quis, ó Ah, não tinha assado? Agora tinha assado Um raladinho de salsicha Vamos comer, pra para nós acelerar o passo. Ó o tamanho: um pãozinho de queijo. Então vamos agora. lá. O Cara, não passa cartão, não tem Pix, tem que fazer um cheque, velho. A gente não, não anda com dinheiro, Thiago. Não. Mas outros, os outros pra trás, tudo. Tudo passa cartão. Agora chegamos no último pedaço do Paraná. E será que aquele outro também não passa? Que não vai adiantar nada, mas ir para frente também, então, Thiago. vai é arrumar dinheiro antes. Não é muito roubo, cara. Pergunta se ela sabe se lá na frente passa. Você sabe se lá o da frente passa cartão? eu acho que não. Mas eu vou te dar um opção. Tem uma lanchonete vermelhinha logo aqui na subida ali. Hum. Você passa lá, compra uma água e pede um troco. Tá. Aí eles te voltam. Mas lá o um é mais barato. Deve ser uns 10 e pouquinho. Uhum. Gente do céu, tão perdido. Tá fazendo um cheque no valor de R$22,00. E olha é o um valor, R$22,00. E a sorte que eu tinha folha de cheque na minha carteira ainda, porque... A gente não anda com dinheiro, só anda com o cartão. Ah, falou, vai ter que voltar. Ele não vai voltar com onde, filho? Pra cidade. De lá a onde? cidade é uns 30 quilômetros pra trás. Ana né? Falou de fazer o via rápido e disse que não faz. Deixa eu assinar o cheque ali. Ah. Entendeu? Galera, fizemos mais uma parada. Achamos um posto aqui, ó. Pelo que a gente viu, vai ter posto só longe agora. Vamos ver se tem alguma coisa que dá pra comer agora, né? cansada já, hein? Não tem nada é longa. Vamos lá? Vamos lá. Tava tá uma delícia, não saiu <risos> nada. Agora não vai ser nada. estava tão bom que o Thiago comeu tudo. Tava tá uma delícia. Agora né, vai. Bora tava top. Termino né? de beber o um refri aí. Vamos seguir caminhando que falta mais um bom quilômetros aí. Não tô aguentando mais, tanto eu comi. Bora, Thiago, vai pagar pra nós ir. Só cheque. eles vão aceitar cartão, meu filho vai ser o Ai, comemos, né, Thiago? Matamos, ah. tava matando a gente. Eu comi bem. Agora o Thiago? Ah, não tá, pra mim não tá tava muito bom. Né? Eu sou meio esvoado <risos> pra comer. Gente, eu... e ainda tem... Acho que a gente andou só metade, né, Thiago? Só metade. A gente né? achou que tava faltando 200 km, mas aí a gente foi ver no... No GPS. Tava 350. Tava faltando 350. Aí andamos mais um pouquinho, paramos aqui pra comer. E agora já estamos, ó. E agora seguindo andava, viagem. Agora não vai parar mais, não. Ah, tchau, Agora vamos direto. Já paramos duas vezes aí, ó. Porque a nossa intenção era estar lá meio dia, né? Ó, já é meio dia e vinte, já tá andando então vamos seguir viagem. Agora eu acho que a gente A próxima parada é só, só lá mesmo. mesmo. Mas, mas volto com vocês, pessoal. Beleza, fui. Pessoal, chegamos no destino final, andamos 500 quilômetros para chegar aqui e a gente vai passar uma noite aqui. Eu vou fazer um outro vídeo agora de dia, por dentro e por fora para vocês verem, tá, tá bom? Easy. E assombrado aqui, né? É assombrado, né? Vai passar a noite aqui, hein? E agora Sim. fica com alguns takes daqui e no próximo vídeo a gente vai mostrar tudinho.